o financiamento imobiliário com juros pré-fixados na verdade com correção zero e com juros pré-fixados Fala pessoal tudo bem com vocês? Márcio Guimarães para quem não me conhece eu sou corretor de imóveis e especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a comprar imóvel, ajudar as pessoas a conquistar aí um financiamento, ser aprovada no financiamento para realizar o sonho aí da casa própria. E tô aqui no vídeo de hoje para falar com vocês sobre aquela aquele anúncio que a Caixa Econômica Federal falou sobre a o financiamento imobiliário com juros pré-fixados, na verdade com correção zero e com juros pré-fixado eu fiz um vídeo algumas semanas atrás aí quem não acompanha o meu canal já aproveito para solicitar e pedir para vocês para que assistam os vídeos eu vou deixar um vídeo uma, uma, passando aqui em cima que uma uma tagzinha aqui, um card aqui em cima, é, onde eu falei que o em ju, em, em, praticamente foi lançado, em, essa informação foi dada em agosto ou outubro do ano passado, que até junho seria lançado essa modalidade de crédito. E algumas pessoas aqui no canal sempre me consultavam, pô Guimarães, quando que isso vai sair? Será que se eu fizer aqui o meu financiamento hoje, já tenho aprovação, vai, vou poder escolher isso? Então deixa eu dar uma boa notícia, porque parece... Só está faltando é, alinhar a agenda do presidente da República. Me parece que até o dia 19 agora desse mês, no mês de fevereiro, vai ser anunciado aí é, essa nova linha de crédito que a Caixa Econômica está tá, tá com, com, com muito, é, muita esperança, né? E com certeza vai dar muito certo, que vai ter muita procura e muito mais do que aquele, aquele lançamento que foi feito com financiamento com IPCA, lembra? Com juros baixos lá, 3,95, R$ 4,95 mais o IPCA, onde bombou de, de financiamento, essa outra com juros pré-fixado vai dobrar, triplicar ainda mais a procura do crédito imobiliário e com isso a Caixa Econômica Federal vai dar é, um passo para ser novamente a líder no mercado de financiamento. E o que, que isso, Guimarães, tem a ver comigo que estou procurando imóvel? Bom... Isso quer dizer que você vai ter opções para financiar o seu imóvel, isso mesmo. O mercado, eu disse no vídeo passado que a Caixa Econômica Federal, quando entra no jogo, ela vem arrebentando. E os bancos privados já estão de olho nessas informações, como por exemplo, o Bradesco já disse que não tem interesse em lançar essa modalidade a curto prazo, mas olhando o mercado, Itaú da mesma forma mas a Caixa Econômica Federal que há dois anos atrás estava em terceiro lugar em crédito imobiliário em 2018 em 2019 ela passou à frente da, dobrando praticamente, ela tinha vendido em 2018 em um financiamento 13 bilhões, se eu não me engano e esse ano, parece de 2019 passado agora, chegou a 23 bilhões de, de, de reais em financiamentos né, em contratos assinados isso porque ela lançou o IPCA é, com juros pequeno imagina agora com esse pré-fixado então o que muitas pessoas estavam me perguntando a respeito de dos juros que eu falei que não sabia a gente estava especulando já foi escancarado aí está na internet e parece que é segundo pedro guimarães aí que é o presidente da caixa econômica federal estava querendo que esse juros ficasse abaixo de 10% ao ano que já é um número sensacional para você fazer um financiamento sabendo que você vai pagar aquilo, mas me parece que vai ficar em torno de 8, 9 aí as taxas mais, barata, mais baratas, né? No ano. Ou seja, você não vai conseguir fazer em 35 anos, como tem a nova moda a modalidade antiga, que é o financiamento mais ATR, né? O IPCA, né? Junto, juros mais IPCA, já tinha chego aí a, a 25%, mas seria importante e legal se você fizesse em menos tempo, em 10 anos, mais ou menos. E agora essa modalidade acredito que vai chegar em torno de 20 anos, mais ou menos, tá? É, mas a média que a Caixa Econômica está fa tá fazendo para conseguir. É, a média que ela está fazendo que acha que vai conseguir é, liquidar esses contratos novos que vão entrar aí a partir agora do final do mês é de em torno de 8 anos e meio, 9 anos para liquidar os contratos, e não em 20 anos. Então. Se os juros ficar em torno de 8, 9% pré-fixado, você consegue saber durante 20 anos exatamente quanto você vai pagar. Isso entra numa outra é, linha de vídeos que nós estamos fazendo aqui no canal. Se você quiser fazer parte dessa dessa dessa família né eu vou pedir para que você clique aqui em gostei do vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações clicando no sininho que é justamente a programação ou seja se organizar se, se programar para a gente poder juntos é, comprar o um imóvel ou seja eu quero ajudar você a comprar o seu imóvel e para isso você precisa se reeducar não existe uma hoje no brasil uma educação é, financeira para que possa as pessoas se programarem, se organizarem em ter aí uma, uma reserva para comprar o imóvel. São poucas as pessoas que têm essa mentalidade, né? muitas pessoas querem comprar imóveis ganha realmente um dinheiro agora acha que pode comprar vai lá compra daquilo de entrada e muitas pessoas como eu falei em alguns vídeos passados acabam perdendo os seus imóveis e não é isso que eu quero fazer aqui no canal eu quero ajudar as pessoas a não comprar o um imóvel e sim comprar e conseguir manter o imóvel então se você quer deixa aí o teu like no vídeo e vamos é, juntos conseguindo fazer uma organização financeira para que eu possa te ajudar a você conseguir ter uma renda e manter aí a prestação do seu imóvel, tá bom? Bom, nesse vídeo é justamente para alertar você que está procurando imóvel que vai entrar mais uma modalidade de crédito. E se você está procurando imóvel, existe aí mais uma oportunidade para que você possa comprar. Eu tenho visto muitas pessoas perdendo oportunidades de comprar imóvel esperando algumas coisas acontecerem. Juros está baixo, Caixa Econômica Federal está entrando de, solo, de pé no peito com várias modalidades de crédito, antes só existia uma modalidade, hoje existe a TR, existe PCA e vai entrar essa terceira modalidade da Caixa Econômica Federal, e ela, já vou alertar aqui, dar um aviso para os próximos vídeos que eu vou falar, vai entrar também com algumas possibilidades de ajudar os clientes da Caixa a comprar o um imóvel, e de que forma é isso? Ela está imaginando, pensando, já foi falado em algumas fontes aí que eu pesquisei, que sabe aqueles imóveis que as pessoas infelizmente perdem, porque não conseguem pagar, né? Que nós acabamos de falar que nós vamos ajudar essas pessoas a comprar, a pagar, a ter uma renda. Então, a Caixa Econômica Federal tem um patrimônio muito grande de imóveis, e ela quer, é, na verdade, ajudar, ou seja, ela quer oferecer para os clientes da Caixa a possibilidade de comprar com vantagens é, melhores esses imóveis que são delas, já foram recuperados, tá? E uma outra via que a Caixa Econômica Federal está investindo bastante, já vou alertar vocês aqui, é com a questão de fazer o empréstimo dando o seu bem como garantia, ou seja, se você já tem um imóvel quitado, você vai poder conseguir uma, um financiamento é, imobiliário para comprar um novo imóvel, né? Com juros bem mais baixos do que hoje já tem no mercado. Então, fica atento aí aos próximos vídeos, a Caixa Econômica Federal tá vindo com muitas coisas legais. Espero que você goste e tenha gostado desse vídeo, desse alerta. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e vejo você no próximo vídeo.